Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou Will e hoje eu trago os lançamentos do mês de julho. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho e se o vídeo for bacana, dê o um like e compartilhe. Aguardo os seus comentários no vídeo também para saber o que vocês estão achando, beleza? Então galera, começando aqui no dia 3 do 7, a gente vai ter o um Marvel Iron Man VR exclusivo para Playstation 4, e neste jogo galera, vocês vão incorporar o Tony Stark. Exatamente, o, literalmente você estará dentro da armadura do Homem de Ferro, vocês já estão vendo aí o, o trailer de fundo, e realmente deve ser uma experiência muito bacana, né? Eu, nunca, eu já brinquei com o VR, mas é, foram jogos muito simples. Mas esse jogo realmente foi criado um hype bem grande nele. Eu não tenho ideia de como que ele vai ser, mas divertido eu tenho certeza que ele, que ele vai ser. Então, confiram um o trailer, tá? Será lançado agora no próximo dia 3 do 7. E infelizmente, como eu não tenho dinheiro para comprar o VR, eu vou ter que ficar só acompanhando as gameplays. Beleza? No dia 10 de julho, galera, a gente vai ter o lançamento do Fórmula 1 2020, que é um jogo que eu curto demais. Eu tô jogando a versão 2018, que está na Game Pass. É, se você tem Game Pass é, do Xbox... É, recomendo. Tá? O jogo é muito, muito bacana, independente se você gosta, se você é especialista, se você acha que sabe dirigir ou não, o jogo é muito bacana. Esse jogo ele vai sair para Playstation 4, Xbox One, PC e Stadia, que é o console stream da Google. Tá? Quais, esse jogo ele, ele traz quatro novidades, ele vai trazer o My Team, que é um, um você vai conseguir criar a sua própria equipe na Fórmula 1, com as cores que você escolher, logotipo, patrocinador, você que vai escolher os, os, os pilotos. Ele tem, vai ter um sistema abrangente também de classificação de, de, de pilotos. Cara, é, é animal pelo, pelo, pelo, pelas informações que eu vi. Vocês estão acompanhando aí a gameplay do jogo de fundo. O jogo é sensacional. Para mim é um dos melhores jogos de corrida. Uh... E aqui, galera, a gente vai ter uh, uma, uma coisa bacana, que é o Deluxe Schumacher Edition. Vocês vão poder, a gente vai poder correr com quatro carros emblemáticos, né, do, da, de toda a história do Schumacher aí na Fórmula 1. Uh, Jordan de 91, Benetton de 94 e 95 e Ferrari. É, cara, é animal, hein? A curiosidade que fica é como que esse cara tá, mas bora lá. Outra novidade, galera, é que eles vão trazer para essa versão também Multiplayer local com split screen né, Com tela dividida é, Falando em português claro aqui Isso, para mim, é uma das maiores inovações Nos últimos jogos de carros Que que a galera vem lançando Não tem split screen O pessoal não está lançando não tá lançando aí Multiplayer local com tela dividida As TVs estão muito maiores e a galera não lança E, e nessa versão vai ter E eu acho sensacional, né? Vamos... Praticamente Top Gear, né? O Top Gear, na realidade, você só conseguiu jogar com, com tela dividida, o Top Gear do Super Nintendo. Mas é uma grande novidade e, uh, por último, eles trarão mais dois novos circuitos, beleza? Uh, no dia 14 do 7, a gente tem o Death Stranding, que é aquele lançamento que era exclusivo para a Playstation 4. Vai ser lançado para PC. Tá, então para quem não lembra aquele jogo meu maluco lá do Kojima, que você controla o Sam Porter, que é um personagem que ele faz entrega, né? Você passa o jogo todo fazendo entrega. Não é uma crítica ao jogo, eu não joguei, quero jogar esse jogo, mas você acaba fazendo entregas, permitindo que as pessoas troquem suprimentos, né? Isso após um mundo pós, isso em um mundo pós-apocalíptico. Tá? Então é um jogo difícil, até de resumir, para vocês terem uma ideia. Mas no dia 14 do 7, aí, proprietários de PC poderão jogar o jogo. No dia 17 do 7, a gente tem o um Ghost of Tsushima. Inclusive, é, tem um, um, trouxe alguns vídeos aqui no canal com gameplay e último trailer. Eu vou colocar o card aqui na descrição para vocês acompanharem. E esse vai ser um jogo exclusivo para PlayStation 4. Tá? E esse é um jogo meu, que se passa no Japão de, 1270, de, sete, de 1274. É um jogo de mundo aberto que passa numa ilha entre o Japão e a Coreia. E se passa é, no momento é, que a, a, o povo mongol invade essa ilha. E você vai jogar com um samurai solitário né, que sobreviveu a este ataque e vai em busca de vingança. Tá? Esse jogo ele... Tem um hype bem grande também, se eu não me engano, ele foi, lance... ele foi anunciado em 2017, tá? E por último aqui, a gente tem o Paper Mario The Origami King, exclusivo para Nintendo Switch. Galera, esse jogo parece estar muito, muito, muito divertido. Como sempre, né, a Princesa Peach foi raptada, foi transformada em origami, e o Mario vai ter que ir lá atrás dela, salvá-la, eh, desvendando mundos, universos diferentes aí. É, em origami, então esse jogo parece ser bem, parece ser bem divertido, no trailer é, é, é possível perceber que, a gente, que, que existem novas mecânicas de combate, e você vai ter alguns aliados durante, ao decorrer do jogo, aí. o jogo está previsto para o dia 17 de julho, beleza? então esses são os principais lançamentos que eu trago para você, espero é, consegui trazer algum deles aqui em Gameplay, possivelmente ou o Ghost of Tsushima ou Paper Mario. Eu devo trazer no canal para vocês, para a gente jogar junto se divertir e trocar experiências, beleza? Agradeço o tempo de vocês mais uma vez. Se você é novo aqui no canal, não, não se esqueça de se inscrever, deixar o like aí, compartilhar o vídeo e deixar aquele comentário maroto. Beleza? Fique com Deus, valeu e fui!